Oi Olá e aí tudo bem eu tô bem e você tudo joia que bom o vai Benedito Ei, pai Benedito tudo bem eu tô bom você tá sumida tava nada não tava só vizinho entendi <risos> é diferente né é verdade, porque quando você está invisível, você ainda está presente. Pois é. Não é porque você não é não visto que você não se faz presente, né? Sim. É igual ao amor. Você pode não estar tá junto, mas você está junto. Uhum. Porque o seu coração está nas coisas que você projeta seu coração. Uhum. Então você nunca morre. Legal. Nunca deixa de existir. Você sempre existe nas coisas que você projeta seu coração. Uhum. E eu gosto de você. Eu também gosto de você. <risos> eu projeto meu coração em você. Isso traz com, com dados a, a forma e a fórmula. De quem nós somos, Não é? sim, e assim repassamos e colocamos a nossa condição. e a nossa condicionante sobre os aspectos funcionais e os aspectos evolutivos da humanidade. As pessoas acham que elas não evoluíram, né? Ou acham que evoluíram muito nos últimos tempos. Uhum. Mas o que evoluiu foi o ambiente. O ser humano que era muito evoluído para esse ambiente... Entendi. Sim, mas eu fico pensando assim, uma coisa não, não, não, não favorece a outra, tipo, numa retroalimentação, eu entendo quando você fala que o ser humano era muito evoluído para o ambiente, e aí o ambiente evoluiu, mas aí não favorece também, a evolução do ambiente também não favorece uma evolução do ser não, porque o ser humano não evoluiu. Não? Nem um Onde pouquinho. Onde o ser humano evoluiu? Fala pra mim um aspecto. Não sei. Não sei, um. eu fico pensando talvez na questão tecnológica, mas... Mas isso é ambiente, minha filha. Aham, uh -huh. Sim. Ah, socialmente nós somos mais evoluídos. Isso também é ambiente. O ser humano como indivíduo não evoluiu. Entende? É, sim, mas essa frase, o ser humano não evoluiu como indivíduo, é meio. Sei lá, me sou meio triste, sim, né? Não. <risos> assim, como se a tipo, gente não, não. Mas não... tem que evoluir? É, é foi, foi as respostas que a minha mente me deu depois, assim. É o ser humano como indivíduo não evoluiu. Eu falei, nossa, é meio triste, né? É, eu pensei, não, é meio triste em tanto tempo e não teve evolução. E aí, me, me volta isso. Precisa? Tem algo para evoluir? Precisa evoluir? Isso é uma... É, então. Está escrito lá no manual do mundo que tem que evoluir. Uhum. Oh, meu Deus. Se o ser <risos> evoluiu. Não cumprimos a meta. Uhum. Entende? Sim, entendo. Não tem meta. Uhum. Se você pensar que nos últimos 100 mil anos, o ser humano quase não evoluiu. O que evoluiu foi o ambiente o que evoluiu foi a quantidade de pessoas no mundo e isso mudou o ambiente porque o ser humano é uma força geológica uhum. você pensa poxa vida eu sou mais um é sou mais um ser humano Saúde. Obrigado. Mas não é, não é porque você é mais um ser humano se você, você não é bom, sabe? Sim, sim. Porque a mesma coisa fala que tem que evoluir eu ser é mais um, sou mais um. Poxa, ah. graças a Deus que eu sou mais um. Aham. Uhum. sabe é, E a responsabilidade não tem. Eu sou mais um, eu sou um ser. Eu sou igual o macaco, sabe? Uh -huh. O macaco resolve tudo com sexo, sabia? É mesmo? Algumas espécies. Não todas, algumas. <risos> não sabia. É. Não que o ser humano tenha que ser igual, mas o macaco... Ele, ele se põe no lugar dele. O ser humano não, o ser humano não se põe no lugar dele. Uhum. Parece que vive numa histeria coletiva, né? Sim, e, e até esse eu sou mais um é, e não tem que evoluir quebra um pouco essa falácia, eu acho. Ah, eu não sei. Eu gosto da ideia de ter que evoluir. Desculpa, você gosta da ideia de ter que evoluir ou não gosta? Você, você é um... É um... Na verdade? Aham, Sim. Deve de estar tá falhando. É, falhou aqui um pouco. <risos> Peraí, já vai resolver isso aí. Tá bom. Ei, agora eu vou. Agora eu tô ouvindo. Que bom, que bom, É isso aí, então, meu filho. O ser humano se põe no lugar dele. Sabe qual é o lugar do ser humano? Ser humano. É, é o ser mais evoluído do planeta. Uhum. Só que para eu não assumir esse meu papel, eu preciso falar assim, eu não tô evoluindo ainda, não cresci ainda, não. Uhum. Não, estou evoluindo ainda, não se informei. <risos> sim. Não posso exercer ofício, entende? Sim, sim, entendo. O que é um ofício? É uma conduta. É uma conduta técnica. Uhum. E baseada em, em, em, em códigos que dão certo. Uhum. Mas qual a história para você se basear em códigos que dá certo? Se ninguém parte do pressuposto que já existe ser humano evoluído, todo mundo parte do da condição do ser humano estar, ser problemático, ser ruim. Uhum. Não, a matéria-prima não é ruim. Não. Ah, estraga na infância, mas veio boa a matéria-prima. Verdade. É, não dá para devolver o produto, entendeu? Uhum. É, a mercadoria é de qualidade, né? Sim. É igual, então, sair da alienação é encarar o mundo com mais especificidade, minha filha. Por exemplo, eu, eu vejo o um mundo muito bonito. Mas é eu que estou vendo. São minhas uhum. referências. Mas aonde eu vejo beleza? Eu vejo beleza na tia que mora num cômodo e faz bolo. E dá o bolo para a moçada. Aham. Uhum porque sabe que a moçada não tem nada além do bolo, sabe? Sim. Eu vejo a tia respeitando quem vende droga. Ah, mas vender droga é errado, não é verdade? Mas o poder Sim. que o ser tem vendendo droga acaba suprindo uma necessidade que o Estado não supre. Aham. Uhum. E se o Estado suprisse, não tinha isso. Não tinha essa versão do poder. E a tiazinha aceita a vida como ela é. Ela não nega as oportunidades. Porque se a selva te oferece água suja e não tem outra água, você bebe água suja, minha filha. Uhum. É só olhar a realidade Nua e é crua Agora, aceitado do meu apartamento Olhando a praia Falando da senhora que, não, que, que aceita A existência De uma Associação De um partido Não político Que foca Em atuar Onde o Estado não atua é fácil eu apontar o dedo e dizer que não sou evoluído? Uhum. A questão é apontar o dedo aqui onde eu dizer eu sou humano também e eu desejo para você o que tem para mim, desejo mais. A sociedade ia se mover e exigir isso onde cada humano foi indivíduo. E cada indivíduo é humano. Então, agir com humanidade é agir com sobriedade. E não é lição de moral, é dizer eu sou humano completo. Eu sou humano adulto, sabe? Uhum, sim. Por exemplo, o, o copo, você usa copo? Sim. Muito bom. Então, o copo que você vosso você usa é o recipiente que, que serve para acumular água, não é? Aham. Uhum. Qual a diferença do copo seu de cristal ou de cerâmica para o copo de folha dobrada? Em termos de função nenhuma? Nenhuma. O que mudou? O material do copo, mas isso não, não difere na, no, na função dele. O que mudou foi o ambiente. Sim. A tecnicalidade desse ambiente. Uhum. A funcionalidade do ambiente. E o tempo. Mas sabe qual é o fator que mais mudou na condição da evolução do copo, se podemos dizer assim? Evolução no sentido de durabilidade, higiene, essas coisas? Uhum. A união dos humanos. Uhum. É, bonitinho, né? Sim. Mas sem a união da civilidade... Não há e não existe humanidade. Um foi testando, falando, mostrando, aprendendo geração por geração. Focando com o coração, momento a momento. Estado a Estado. Forma a forma. Uhum. E neste formato se forma a vida. Porque ah, esse poder das gerações foi corrompido pela finitude da existência foi corrompido pela ideia de que você precisa ter um apartamento até os 30 uma profissão e uma formação uh -huh. foi corrompido com a ideia de que se você tem uma herança você não precisa se preocupar foi corrompido com a ideia de que o egoísmo dissociativo faz com que uma pessoa que tem acesso às comodidades tecnológicas não usufrua e não permita que outros usufruam. Não é? Uhum. Pois é. a corrupção do ser humano no sentido de dissolução ou problematização do ser traz consigo uma descondicionalização e desfavora de uma condição desfavorável uhum. e assim é Então, se eu tenho especificidade e entendo quem eu sou, eu posso, com isso, trazer fatores e padrões que para mim são mais adequados. E eu posso ter paciência. Eu posso aprender com meus antepassados e ensinar as futuras gerações. Porque cair na real depois de velho é ruim, minha filha. É, acho que sim. Você fala, poxa, eu vivi uma vida que eu não queria viver. Aham. Uhum. Então, aprender a ser maduro, a, a, a amadurecer e se condicionar no amadurecimento, é muito bom. Tô então, bem, a especificidade da vida <risos> traz consigo hoje uma clareza que eu não acho que deve ser substituída pela formação e condição do ambiente. Né? O ambiente vai continuar evoluindo com a contribuição individual das pessoas. As pessoas vão continuar contribuindo, mas isso não precisa e não deve ser cobrado na linha da qualidade de vida das pessoas. Você entende? Sim. Então a qualidade de vida e, e, e, e viver o momento, errar é magnífico, é. Né? Uhum. Ser, ser livre é ótimo. Você é tão livre que usa essa liberdade para criar problemas e para justificar o medo que diz você não está pronta. Uhum. Sendo que você está pronta. Como se houvesse um ato perfeito e padronizado, sendo que não há. É. Isso dá um quentinho, está um acolhimento tão grande. Não, você é um protótipo, você está fazendo o seu melhor. Sim. E, e é só, é só, é entender esse aspecto e não errar. O que é não errar? É não agir contra a sua própria verdade. Uhum. Porque por mais que você possa receber um julgamento social do que é um erro, a sociedade se organiza. É. E nunca você é excluída. Você já viu alguma história de alguém ser excluído? Sem atos para isso? Não, não tem. E qualquer esse medo não é baseado em atos exclu exclusivos, não é verdade? Sim, é verdade. Com isso, eu me permito. Eu também me permito. Me permito ser eu mesmo. É, graças a Deus. Né? Sim, para Benedito, graças a Deus. Pois é. É igual o, o Sin Liberdade para Pensar. O médio gosta de um videozinho do, do, do ser falando que a galinha pensa. Você já viu? A, acho que não. Tem um ser numa entrevista e o, o entrevistador diz a galinha, a galinha não pensa. A galinha é um animal irracional. Aí o, o ser entrevistado fica aparentemente indignado, né? É. E diz assim, a galinha pensa, põe milho perto da galinha, se ela não pensa. A galinha é. sabe o que é comida e come milho. Aí o senhor diga: mas isso é instinto? Ele falou, como você sabe? Uhum. Como você sabe? Isso, isso, isso aí é o um julgamento seu, baseado nas suas, suas ideias pessoais da galinha. E aí o senhor retruca, né, que a galinha, o nós somos animais racionais, né? Aham. Uhum. Não, você é irracional pelo jeito, aí o senhor brinca, né? <risos> você não tá, pensando, você uhum. não tá pensando, você não tá pensando. Aham. Uhum. A galinha mesmo, quando já tá sem fome, não come mais. Uhum. Diferente do pato, o pato, se quando tem comida, come, aham. Come, aham. Uhum uma galinha pensa. Pois é. Legal. A, a, a presunção é, é uma doença hoje, né? A presunção e a necessidade de ter resposta. Uhum. Sabe, eu preciso ter a resposta, então eu vou presumir e assumir como verdadeiro. Sim, aí eu faço um castelo cheio de pontos fracos. Hein? Sim, é um castelo de cartas, até, né? Porque é como se não tivesse embasamento ali, ou que... premissas muito frágeis. Pois é, eu construo, eu construo meu, a minha vida com base em uma, uma estrutura triste. Uhum. Eu faço o meu momento um momento triste. Aí a pergunta é: Como fazer feliz? Não faz? Hein? Aceita que não faz? Hein? Seus momentos de felicidade, Os seus, tanto você que me ouve quanto o seu, menina. Uhum. O que você estava fazendo? Nada, são condições do ambiente. É mentira? É, não, mas casa com, aquele, com aquilo que você disse há pouco tempo também, de eu permito ser eu mesma. Eu sou maduro, sou, sou adulto, sou pronto, estou pronta. É, e aí assim, eu não, eu não consigo pensar em momentos que... De que eu estava feliz, que eu não estava sendo eu. Pois é. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Pois é, você ficou com alguma dúvida? Não, eu achei super gostoso. <risos> é, a construção é, que você fez na fala e a, a minha dúvida foi sanada porque na hora que a gente falou sobre a questão da união dos humanos e é, essa união de civilidade e como isso, sem isso né, não existiria humanidade, eu fiquei pensando um pouco nos contextos é, de guerra, né, ao longo da história. E aí depois você trouxe essa questão da, da corrupção do, do ser humano, que traz essa condição desfavorável, e uma outra palavra que eu achei difícil, disco... Adulterada ah, também, né? Sim. Então, a minha dúvida era ali, mas é, sanou, é, em seguida você sanou, é, trazendo esse ponto. Bom, né? Sim, obrigada. Então é isso, minha filha. Fica com Deus, viu? Gratidão, Pai Benedito. Fica com Deus também. Amém.